Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e eu tive acesso a uma prévia de Resident Evil 4 Remake, que a Capcom chama de Hands-Off, porque Hands-On é quando a gente joga. O Hands-Off é quando a gente tem acesso a um conteúdo específico em vídeo. E nesse vídeo a gente vai conferir um pouquinho dessa prévia, com alguns comentários meus aqui e eu quero muito agradecer o pessoal da Capcom Brasil e da assessoria também a equipe de comunicação que liberou esse conteúdo para que a gente pudesse trazer essa prévia aqui para vocês desse conteúdo que tá bem legal eu já vou adiantando por aqui mas antes eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, principalmente aquele seu amigo que está super no hype para Resident Evil 4 Remake. E não esqueça que se você gosta do trabalho que eu faço aqui, você pode se tornar membro do canal a partir de 2,99 por mês. E além de todas as recompensas às quais você tem acesso, você ainda ajuda a manter o nosso projeto de pé. Bom, gente, então vamos começar aqui né, os nossos comentários. Essa primeira área que vocês estão vendo é ainda no vilarejo, e vocês viram que o Leon estar numa doca, né? Então, seria, eu acho que seria aquela área uh, perto de onde você enfrenta o El Gigante. Só que parece que eles deram uma expandida nessa área. Então, a impressão que a gente tem é que ou eles expandiram, ou eles, pelo menos, pegaram tudo que estava antes é, na superfície, né? E eles vão colocar bem numa parte também de cavernas, né? E essas cavernas, elas vão ser aquela parte também ali do... É, onde você encontra o mercador para você ir para o gigante, né? Essa área tá bem parecida com a parte do Del Lago, né? Antes de você, logo depois de talvez enfrentar o Del Lago, quando você vai pegar aquela insígnia que você usa para poder abrir a porta da igreja para você poder resgatar a Ashley, tá? Então, eles é, mantiveram bastante fidelidade nessa área. Eu achei que ficou bem legal. Eles deram uma misturada ali num um trecho bem de, bem de caverna e tudo mais. Falando um pouquinho sobre o combate, eu achei bem legal uh, o visual também dos ganados. A gente já tinha visto bastante coisa dos ganados, mas agora dá pra gente ter uma ideia bem melhor deles também, né? A gente consegue ter é, um, um vislumbre bem melhor também desse combate. Inclusive, é, obrigada, né? Pelo. Ó, pelo... Oh, eu achei legal esse parry, é, do, do, né? Você pode dar parry em tudo, inclusive você pode dar parry no parry, né? Mas é legal que a plaga ela não leva 20 tiros agora de handgun para morrer. Basta, tipo, uns quatro bem certeiros ali na plaga e ela morre. E também é, você pode matar depois do, de dar o chute, né? E tudo mais. Essa área lembrou aquela área de sacrifício do Separate Ways, né? Com a Eida. Mas eu acho que seja uma outra área eu acredito que seja uma outra área de sacrifício. Porque a área de sacrifício, da, da pedra de sacrifício ali da Eida, já fica mais perto do Bitores, né? Então, ou eles mudaram isso, ou realmente é, vai ter mais de um lugar, né? E aí o Leon tá se questionando: que lugar é esse, né? É, e, e ele vai perceber que é uma, uma área de culto mesmo, né? Uma, um altar, né? Como ele tá dizendo, é algum tipo de altar, né? Uh, e aí que ele vai, vai pegar, né ele vai ver essa insígnia, essa marca da igreja. Sim, e aí a gente não sabe se a marca dos los iluminados, é, essa é a marca original deles, com essas mãos, ou se é, a, eles mudaram, né de repente, é, não é mais aquela imagem da plaga. Eu acredito que ainda seja a imagem da plaga, que a gente já teve essa imagem. E essa pode ser como se fosse uma imagem ancestral, dos Lows iluminados, né? Tipo, do, do início do culto, bem no início lá, antes da, da, das plagas, porque os lous iluminados são bem antigos. Aí a gente também vê mais uma das sidequests do Mercador, e aí ele entrando no barquinho, né, pra ir é, pra dar uma explorada. Então agora você pode dar uma explorada maior, né? Uh, ali ele tava com o arpão, então deve ser ali que você começa a batalha com o Del Lago, tá? A gente não sabe se... Ele, ou eles expandiram agora para você fazer essa navegação aí pelo barquinho, né? Nessa área com o barquinho. Ou se eles realmente vão... É, ó, tá vendo? Você pode andar ainda ó, com o arpão. Aí a gente não sabe se... Bom, deve ser depois, né? Do Del Lago ou antes do Del Lago, né? Não sei. Mas eu acho que, na verdade, agora já é depois do Del Lago. Eu acho que quando você... Você tá ali nas docas, é. Quando você começa ali, o, o gameplay talvez seja logo depois do Del Lago, né? Ou o Del Lago tá no meio, né? E aí essa finalização, né, pra, pro ganado não, não voltar, com a, já saltando a plaga da cabeça. E o visual deles está bem legal. Inclusive, é, eles falando, né? É, a voz deles está muito legal também. Ai, temos os queridos aí da granada. Ai, meu Deus do céu, os granadeiros, né? O que é pior? O cara que taca a machadinha ou o cara que taca a granadinha, né? Fica aí a questão para vocês. <risos> Olha, eu acho que a granadinha acaba sendo pior, né? E o pobre do Leon acaba sofrendo bem mais. É bem legal, né? A plaga estourando né? com, a, com o rifle também. É. Cara, tá bem legal, assim, tá bem é, fiel o visual, né? E ali vocês viram que ele explodiu, né? A a plaga com a, é, a a dinamite, né com o tiro, né? Então isso ficou bem legal também, assim, é mais uma fidelidade com o jogo original. E ele falando, ah, pô, eles continuam vindo, ó, oh, mais um parry, você pode dar parry em tudo, né? Parry no parry, basicamente, <risos> é o parry no parry quase, né? Então, é interessante, interessante. E aí a gente chega numa parte já bem semelhante, da, é, perto do El Gigante, né? Tá bem parecida. Que a gente vai ter o contato com o mercador, né? Então, tá, tá bem semelhante esse trechozinho aí. Bom, indo agora a gente aqui para o nosso segundo trecho, né? Que a Capcom disponibilizou aí. Vamos comentar um pouquinho a respeito dessa plaga, tá, gente? Que essa plaga, ela foi chamada na, na artwork, né?, como mandíbula, né? Porque ela tem né, essa questão de usar a sua mandíbula para. Se pendurar no teto, como vocês viram ali. Então seria uma nova variação da plaga que salta, né? Do pescoço do cultista ali, né? É, e aí ele fala, ó, oh, Mi, tipo, é, junto, é tipo um junto, sabe? E é, eu achei bem seco, né, esse jeito, mas é porque ele tá sendo profissional aí. Ele ainda não criou nenhum laço ainda com a Ashley, né? De se sentir mais confortável, de. De, de falar melhor com ela, então eu acho que faz até sentido também, né? E aí, eles estão explorando essa área, né? E estão chegando perto da área das catapultas, né? E que é essa área agora, né? E, e, e tá bem, bem interessante. Agora não dá mais para chegar calminho tranquilinho, né, que nem a gente chegava matando os caras ali na Sniper, né. E a Ashley, ó, ela tomou uma, uma porrada e ela ficou incapacitada, então você tem que levantar ela agora, né. Eu achei isso bem interessante também, né. Uma coisa meio Moira ali do, no Revelations 2, né, o personagem de suporte do Revelations 2. Amo Revelations 2, inclusive, então muito obrigada por isso. Obrigada pelos refrescos, Capo. Uh, Aí a gente vê que o Leon já habilitou, né, a, o canhão. E aí, gente, eu achei interessante que agora o uso do canhão, e aí você não usa ele agora só para derrubar o portão. Você também pode usar para derrotar os inimigos, né? Então ele pode atirar na catapulta, ó. Ali ela já estava destruída, né? Já tinha matado o cultista na catapulta, mas ó, você pode atirar no cultista também. E você, aí você vai atirar no portão. E aí você já tá dentro da área de quem? Do Salazar. E aí ele fala, vou chegar direto ao ponto aqui, tá? Entrega aí a garota. Gostaria que você entregasse a garota agora. E aí o Leon já mete bronca, fala, oh, então, Ramon, a garota tá bem comigo. E a Ashley até dá um sorrisinho do tipo, isso aí, tá? É isso aí, tá, querido? E aí ele fala, ah, que pena, então vamos fazer com que nossos convidados se sintam à vontade agora que eles escolheram a morte. E aí a gente enfrenta né os cultistas de escudo e os cultistas de foice, aquela foice que vai girando no nosso caminho. Nossa, essa doeu em mim. E aí a gente tá, tipo, numas masmorras, assim, né? Um calabouço, né? E aí eles escutam um barulho e aí a Ashley fala O que, que foi isso? Eles mantêm animais aqui ou alguma coisa assim? Aí a gente vai descobrir o que era, né? O barulho que a gente ouviu antes, né? E a gente vai descobrir que se trata dele Do querido Garrador Olha o Garrador aí, gente! Tem bastante quick time event, inclusive, né? Mas é mais... Não é quick time event do tipo Você precisa usar, senão você morre né? É mais do tipo opcional. E achei legal também você poder atacar de forma furtiva o garrador. Eu achei bem legal isso também. né? Inclusive, era uma coisa que seria bem legal se tivesse no, no jogo original. E, cara, o garrador tá brutal, né? E tá, e tá bem parecido ao né? visual original assim, com o visual original. Achei legal isso. E aqui, o último trecho que eles disponibilizaram, um trechinho da luta com o Krauser. Eles falam algumas coisas bem interessantes, né? Ele menciona que você não aprendeu nada nesses últimos dois anos. Ele fala, ah, um soldado como você trabalhando pra esses malucos. E ele fala, você esqueceu o que aconteceu dois anos atrás? Operação Javier. Lembrando que tem vídeo falando sobre a Operação Javier aqui no nosso canal, tá, gente? Vou deixar o link na descrição. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa prévia. Eu, pelo menos, achei que tá bem fiel ao jogo clássico. Eu não sei vocês, mas eu achei que o conteúdo desse remake tá bem fiel ao jogo clássico. Então, aparentemente, eles não vão cometer o mesmo erro do Resident Evil 3 Remake, o que já é um grande de um alívio, né, gente? Mas eu quero saber as impressões de vocês aqui embaixo. E lembrando que a gente está fazendo a maratona de aquecimento para o Resident Evil 4 Remake, que lança no dia 24. Então, a gente está fazendo as nossas lives e também vários conteúdos em vídeo que estão saindo uh, de aquecimento para o Resident Evil 4 Remake. Então aproveita e já faz o Dataflix aqui, coloca esses conteúdos em dia para você já ficar pronto para quando o jogo sair. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!